Zaid, eu tirei a história do seu irmão ah, Lá da... Lourenço. Lourenço da Vila Nova Que história bonita que ele tem é. Lutou Viu aquela Vila Nova crescer Andava de motinha para todo lado da injeção No povão A primeira vez que eu cheguei em Franca O Eberi me levou lá Ele me deu uma uhum. garrafada da uma garrafada o um copada de remédio, Tinha comido a coxinha que No bom. caminho de Feibau, e fez mal eu falei assim, ah, vou levar seu ali Ali da Vila Nova eu fui lá pra, lá pra farmácia dele e eu não esqueci, fiz amizade. Era gente boa. Eu tenho história, vídeo dele. Você viu? Eu vi, eu vi os vídeos dele. Vocês são quantos irmãos que você falou? Oito. Qual que é o nome dele? Agora é sete. Quantos? Três dias. Fala o nome dele. É o Lorena primeiro. Não, o Lorena também sei. Não vai, é o é. irmão? Todos vivos lá. Ah, não, todos todos vivos. vivos? É o Bumersinho. Luzia, Nazira, Nazira. Marino, ja Jair, Marino, Ia. São seis. E os falecido, Lourença e, e o Jair. o Jair. O que você conhece esse Ibericlera, o Zair? Eu não sabia. Você trabalhou no Fabelo? O que, que você eu fazia não eu lá? O rapaz é Sandala. Sandala Baiana. Eu, eu, E o Ibericlera? Ela do é do departamento pessoal. É Ô Ebericléia, você trabalhou muito tempo com o um doutor, construtor lá? Nestor. Nestor de quê? Nestor da Cunha Lima, lembra de dele? Eu lembro dele, e depois o, o Nelson que arranjou lá pra você, ver que foi lá? Tio Nelson que me levou pra lá. Eita Nelson, Ele foi assim, o Ebericléia, a gente tá sempre junto, é. amarrado, né? Ô Zaid, a vida passa rápido, né? E a Franca tá aí. Você é natural de Franca ou não? Não, São José da Bela Vista. terra da capital da batata. Terra Vermelha, né? Pessoal lá. Você morou na roça lá ou não? Morei há uns três anos, três anos. Quanto chamava, como chamava seu pai? Jerônimo Ferranos Rosa. E a sua mãe? Virgínia, Vitória Gênesis. Esse rosa seu é desse rosa aqui do... É do meu pai. É, é desse rosa aqui de. Do... não sabe, a o Rosa. Aí o, rosa... ah, o avô seu, você sabe o nome dele? Pai não, do seu pai. pai o pai do meu pai não era, era... Meloquide Fernandes Rosa, é, pai do meu pai. Meu Meloquide Fernandes Rosa. E a sua avó? A minha avó era Maria de Jesus Rosa, me parece. Você conheceu? Eu conheci, mas eu já estava bem velho. Irmãos do seu pai, quem são? Hein? Irmãos do seu pai. Ah, eu, os irmãos do meu pai, eles estão aí. Se tiver vivo ainda, está em Guará. Qual o nome deles? Patrocínio. Patrocínio. O nome deles? Então, patrocínio, assim, um mas... só. Eu... E eu, a só, mulher? Não, sei. não, não sei mais nada. Tá Tia? Falando. Não, não sei. Que você morou na roça até que idade? Eu creio eu não tenho certeza, acho que até uns 4 anos. 3, 4 anos. Anos, anos. Aí você morou em São José até que idade? Então, ela era na roça. né então, Tinha casa em São José, mas tinha um sítio, mas eu morava na cidade lá. Hum... Pertinho da praça lá. Tinha eu um, um sítio, sítio que era, era pertinho da, da, da, da cidade? cidade. É. O, o Zaid, o americano é bonitão, né? É. Eu conhecia ele, né? Bonito, o padrinho de casamento, eles têm cabelo. E agora não tem nem cabelo. Tira esse boné, o americano. Tira o boné só, só pra ver careca. a careca sua. Aí, ó. Aí, Nós dois aí, então. Coisa chique. É Acho meu padrinho que de casamento, esse pessoal aqui, ó. Depois e a gente tem uma admiração era, muito tô... grande, hein? Depois que terminei o tio de guerra, o meu cabelo começou a cair. E da sua família, americano, é tudo com você? C? É tudo com o C? O o é tudo família C. Tudo com o sem Claire, Rose Claire, Meire Claire, Laure Clair, Ken Leclerc. E não confunde, não? Não, não confunde. É mas ah. a minha família. Ah, o seu pai é Jonico, como é que chamava? João Gonzales. Mas ele tinha. A família apelido. É Gonzalo, Espanhola, né? É espanhola, mas como é esse, que é o dele? O Gonzalo da Franca aqui eu não é o primo dele. Né? De e, a de mãe? Mãe. e a sua avó, a sua mãe? A mãe é a família portuguesa, a família Ribeiro. Ribeiro. Ribeiro? Ribeiro. Família grande. Lopes Ribeiro. Ribeiro. Lopes Ribeiro? É mas a família só esse aqui em Franca, só meu, minha mãe... Mas a família Lopes é muito grande aqui, aqui na região. Aqui em Franca não, mas é de Portugal. Feito de Portugal. Família Ribeiro, né? Mas família Ribeiro Você é... nasceu aonde? Em Franca? Franca. Não, mas em que lugar? Nasci na, na Vila Champagnat. Lá na Champagnat. Frente do, do, do, do, do colégio. Nasci no hospital. Você, né? você chegou a morar ali, é seu pai? Muito pequenininho. Seu pai trabalhou muito em são aqui. A vida inteira. A vida toda. Ó, oh, que coisa boa, Zaí, eu vou deixar aqui um registro muito bonito. Feito, eu gosto desse casal, Deus abençoe. A igreja presbiteriana. Central. Central. Agora nós estamos lá na... na sexta igreja. Na Lá do Amém. Lá do Doé. Vocês são da época do reverendo Nicanor Xavier. Nossa. Reverendo Oscar Ives de Faria O reverendo Oscar é meu padrinho. Padrinho. Casamento. Casamento. E o Coisa boa, eu vou mandar isso para ela, hein? A filha do Reverendo Oscar. Então, a, a, e, a, e a esposa do Reverendo Oscar viva? Ó, Dalissa é viva. Oh, a da arriba, Bem velha, animada, né? é. A família da, da filha do Reverendo Oscar, tudo é médico lá. E aquele menininho? que O Juninho, ah, o Juninho. Ah, o Juninho não. O João já é vovô da família grande. Ah. Gostava daquele casal, viu? Ó, é, Um abraço para vocês. o oh, American, vem cá, só um pouquinho. É é né? Você. você também, oh, é que é que você tem um vínculo muito forte com a metodística, né? É, a, a, a mamãe, quando quando era menina, eu, Sinclairia Rose, a, a dona... A dona... Eunice? Não, a dona Lopes de Melo. É, aí. Eu eu não, é. A... a... a... a... Eu falar do calçal de Melo, a dona Lopes de Melo? Sim. Então, são eles que são fundadores da igreja, junto com a... a com o uh, Matheus Gomes Duval, né? Que só via da metodista e que fizeram a central. Mamãe, a, a madrinha da mamãe é a dona Olga Olga Ferro. É é? Olga Perro. Viu falar do Gut? Do sim, sim, o Gutenberg. Então, o, o Gutenberg é filho da dona Olga, a dona Olga é a madrinha da minha mãe. E a dona Olga era muito amiga da dona López Mello, dona que era da igreja metodista. E a dona. Da, dona a dona Olga é, levou a gente para a Igreja Metodista, a mamãe, tudo para a Igreja Metodista. Ô, tempo, você teve um, um momento muito especial com a dona Lígia, né? Que você acompanhou muito, é. Lígia Borges Dubal. do mal. A gente aí na dona Lígia, né? quando é. ela era velhinha, levaram na igreja. Então, fui muito contato com ela. Né? Fundadora da igreja, é, da, gente... da igreja central. E a, a sua mocidade lá era você, o Enéas? você. Secret, o Aloyso. Aluíso, o Aloysi não era muito não. O, é, ne o Nelson. O Nelson Duarte. Nelson, e o Ditim, o Nobre. O Dittin, Samuel Simões, Nobre. O Dittin, Benito Simões Neto. O, o, o Benedito né, é, faleceu, né? Faleceu há um pouco tempo. O Samuel Nobre. Samuel e o Geraldo. E o Geraldo Nobre. É. Essa turminha. Ah, turma tudo. boa. Vocês eram bom de, de pingue pongue é. né? É. Ah, o é. tempo bom. Emelicré, deixou saudade, né? Deixou. Ó, oh, um abraço. Eu vou filmar você caminhando, porque você é um exemplo de caminhante. A vida toda caminhando, né? Já fez a... Corredor. Corredor. A São Silvestre? Eu, fui, é, eu já fiz duas, três maratonas. Curitiba, é... Bertioga e uma maratona... Onde foi? foi mas, 35 anos também. Já fui na São Silvestre, o tempo do Poltergar foi duas vezes na São Silvestre. Você um... ficou em segundo ou, ou em terceiro lugar? <risos> Fiquei atrás do Poltergar. Já vou falar do Poltergar? É, eu entendi. O você foi é, na é, São Silvestre eu, quando? Eu, quando o Poltergar ganhou. Que lugar é, você ficou? Eu cheguei atrás é, é, é, dele. Atrás é <risos> dele. O Poltergar oh, é caniano. Eu sei, aquele é, cara fez história, né? É. Magrinho. Oh. Agora aqui em Franca, a gente foi muito nas corridas. Lá em casa, ela tem uns 300 troféus já. Corrida. É isso aí, vai lá, vai lá, vai andando aí devagarinho, a dona Zayde tá lá correndo. Tem chuva aí, ó. Tem chuva. Ah, um abraço. Legal. Que coisa boa, é. viu? Barato de Curitiba. Ah, é do Curitiba, é do Curitiba. É do Curitiba, Curitiba. Baratona Ecológica Internacional, Curitiba. É. Aí, ó. Você foi lá ou você comprou esse Não, negócio fui, lá? Não, fui eu com a Sozinha, o Souza, Foi uma turma é. grande, fomos de Ivan. O Chicão foi. O Chicão? O Chicão pai, eu, foi. <risos> Mas nós saímos de Franca. Sabe, de Franca era às 6 horas da manhã, chegamos em Curitiba, 4 horas da tarde. Daqui franca até Curitiba e não parou de conversar. Conversa o dia, a viagem inteira. Coisa boa. Chicão é demais. É chicão. Falou meu irmão. Cadinha, caminha que eu vou filmar você, Cadinho. É Beniclé. Grande amigo, grande amigo. É, é, é Presbítero é, é, diácono da igreja central do Cruz. Aí, ó. Valeu. Olha ah, uma história bonita. O sobrinho dele é da farmácia aqui, o Adriano. É meu que fornece remédio pra gente. Eu sou freguês aqui. Avenida Santa Cruz. Um abraço, gente.